Olá, tudo bem? Olá, tudo bem contigo? Eu estou bem. É nobi. Be. Que isso? Oi, nobi. Que bom que você me reconheceu. Sim. Às vezes a é voz assim. é a mesma. Hã? A voz é a mesma, mas... É. O inglês é um é. pouco diferente, né? Sim. E tem... tem... Alguns seres que é difícil de diferenciar, mas tem outros que já é um pouquinho mais fácil. Que bom. Estou tirando o agasalho. E como estão as coisas? Estou tá tudo bem aqui. Como está sendo lidar com tipo, um o mundo à sua volta? o mundo à minha volta ele está um pouco mais limitado porque eu não estou tendo muita interação com o mundo de assim, um jeito mais amplo assim. depois da quarentena as, as interações ficaram um pouco mais restritas então tá fácil até essa situação gerou uma nova um novo olhar para o mundo, né? Sim. Um estado sistemático baseado em formas de inferência deu lugar a um conjunto de premissas que pois a prova a civilidade humana, pois à prova. A condição atual dos homens mostrou se o sistema era realmente consistente ou não diante de uma situação tão delicada. É, mas tem muita coisa acontecendo que é bem delicada já há bastante tempo, né? E que aparece aparentemente isso não é o suficiente para sensibilizar bastante gente. Então, eu não sei. Nunca houve, nunca houve uma mobilização em tamanha escala na história humana. Sim. É evidente que o problema pandêmico, o problema de saúde pública, o problema e o agravamento de um problema já existente, o agravamento do problema econômico, são questões extremamente delicadas e complexas. Mas nunca houve um movimento tão grande em prol do bem-estar mesmo que baseado no medo ou na preservação de um estilo de vida, mesmo que baseado em receio, em muitas estruturas de falta, nunca houve um movimento tão que gerasse tamanha alteração no modo de vida. Tem tão pouco tempo, né? Exato. Isso é bom. É delicado dizer que é bom porque o contexto é ruim. Tá? Uhum. O potencial para ser muito melhor é evidente. Mas é um fato. Baseado em premissas históricas, nunca houve o um tamanho movimento social e governamental em prol da saúde. A primeira coisa, a primeira contra ideia que o próprio sistema oferece como uma mente coletiva é que a preservação não era em prol da saúde. É uma preservação econômica com foco na manutenção de processos econômicos no topo da pirâmide socioeconômica dissociativa. Eu não discordo. de fato, não promover alguma medida diante de uma pandemia, diante de números que evidenciavam um, números desastrosos, além de mostrar o poder da classe, o poder da base dessa pirâmide, além de mostrar isso, que para os campos é o maior medo, iria gerar um prejuízo sem precedentes. Então, a decisão mais lógica, não consistente, não associativa, pelas motivações de alguns, foi promover essa quarentena mundial tirando algumas exceções. Mas independente das motivações, é um fato que a mobilização social é um, um traço sem precedentes na história humana. Sim. E é difícil, porque nos coloca diante de situações e conjuntos e questões bem delicadas. Problemas esses que nem sempre têm uma implicação lógica. Uma situação onde uma série de crianças e ideias eram sustentadas socialmente eram colocadas é, como regras mas essas regras não são consistentes elas não são axiomas como foram como foram previamente informadas exemplo se você não trabalhar você não tem dinheiro essa era uma crença comum no Brasil diante de uma situação tão delicada e o medo das grandes corporações perderem o controle e a submissão por meio de um marketing dissociativo e destrutivo, fez com que o estímulo econômico viesse não só no Brasil como em outras grandes nações. Isso gerou uma contradição socioeconômica. Porque no início do ano, antes da pandemia, o argumento era que não havia dinheiro. Sim. Então, não tem dinheiro, mas tem dinheiro. Né? É uma contradição. Isso mostra que o sistema baseado em padrões não é completo e não é consistente como a premissa de qualquer sistema axiomático precisa né? qualquer conjunto de regras né? e essas regras sendo consistentes gerando uh, provas e derivações formais para uma temática susten su uh, consistente né? sustentável com isso, nós temos não só este exemplo, mas outro, né? outros exemplos, como pessoas vindo a público, defendendo os seus interesses e se contradizendo. Aparelhos midiáticos falando, dando informações, contradizendo outros, outros aparelhos midiáticos trazendo ideologias. Pois o medo saiu da base da pirâmide e foi para os para pontos mais centrais e até no topo da pirâmide. Então, todas as, todas as instituições se adaptaram e não tiveram um movimento condizente com o tempo necessário para essa adaptação, para mostrar consistência, mesmo em processos contraditórios, em processos contraintuitivos. Né? Tudo isso mostrou hum, a ilógica da estrutura socioeconômica pós-pós-moderna. E no que, que deveria se basear a lógica da estrutura socioeconômica pós-moderna? -pós Quando nós temos um, um sistema prévio que, que condiciona fatores importantes para o pleno funcionamento das coisas, esses fatores são descritos. E se o ser delega seu Estado a um Estado maior, esse Estado por definição precisa garantir um ambiente adequado para esse ser e não estabelecer condições para que esse ser se adeque a todo custo. Dentro da descrição dessas condições e desses fatores para serem propostos né, ao ser Direitos desse ser precisam ser respeitados. Certas discussões baseadas em interesses um, dissociativos e baseando-se na falta são discussões ilógicas. Eu entendo isso, mas... O, o princípio da exploração em lógica matemática foi deturpado. Pois você explora questionando possíveis contradições daquela situação. Onde atualmente a condição estabelece uma contradição constitucional para constituir o ser e problematizá-lo. Nós não temos um sistema formal para ter estruturas, teoremas e princípios consistentes Formando axiomas e conjuntos de regras baseados no próprio comportamento. Realizar essas estruturas, esses teoremas a partir de princípios comportamentais é algo complexo e difícil. Mas eventos como esse que estão ocorrendo estão evidenciando com cada vez maior, mais clareza o sistema e suas falhas. Não há necessidade de uma capacidade tão grande de interpretação e observação do próprio sistema para entender que o mesmo é uma abstração da problemática individual e uma projeção da necessidade de preencher lacunas e garantir bem-estar de seres que se acham um, se acham provedores de bem-estar, se acham donos do bem-estar, como um clube. Você me perguntou há pouco como que isso é feito para solucionar. Né? Uhum. A solução só é possível diante de um problema reconhecido como um problema para que o ser tenha uma solução ele precisa ter uma independência que proporcione o questionamento da lógica do próprio sistema questionando o mesmo o ser passa a interpretar as interações e os fatores de forma diferente isso gera por sua vez uma ruptura tendo a observação de certos símbolos e formalizando interpretações e projeções simbólicas baseadas nesses símbolos iniciais. E baseando nessas novas formas, ele, por meio do seu pensamento eh, a forma com que ele imagina a sua própria realidade. Ele gera uma ruptura em vários níveis dentro da sua própria personalidade. É um sistema complexo, é uma situação difícil, pois ele passa a não dar tanto peso a certas ideias e passa a dar peso a outras ideias. Ele se sente perdido. Ele se sente sem referências. Preencher essas novas referências com novas ideias e crenças é uma coisa que demora um pouco, pois depende de, uma, de um processo adaptativo. E quando iniciado, é, ele pode demorar, mas ele não retrocede. O processo de transformação se baseia em ideias associativas que vibram e reverberam, alterando outras ideias. O julgamento do ser que julga fundamental ideias dissociativas, pois ele aprendeu o fundamento daquelas ideias, delegando sua segurança e confiança a outros seres durante a sua formação, deixa o processo um pouco mais difícil. Mas a alteração, a interpretação, a adaptação e a posição desses seres que aprendem e mudam seu jeito de expressar a mesma coisa, de expressar o que a eles nunca mudou, sua própria essência, sua alma. Esses seres, eles glorificam os problemas, cada vez mais seres irão perceber esses problemas, cada vez mais as gerações irão nascer com mais dados, e o próprio sistema irá mudar, as crianças irão mudar ou morrer. Sim, isso num nível sistêmico. É assim que vai acontecer a mudança em uma escala macro. Na escala micro, é o ser tomando consciência daquilo que ele percebe como problema, porque só tem solução aquilo que é definido como um problema. A partir dessa definição, ele consegue avançar em prol de algo que está mais de acordo com o que é a prioridade para ele. Sempre se baseando no egoísmo. Sim. Sempre se baseando no que é melhor para ele. Como o próprio ecossistema, como a própria estrutura morfológica, está conduzindo os seres para essa realidade, esse ser terá uma série de padrões de confirmação, uma série de estímulos para essa mudança. A alteração da formalidade dessa linguagem vai trazer um princípio transformacional para esse ser e esse ser vai mudando. À medida que assim ele deseja, à medida que assim ele entende. A nossa dica e o motivo dessa gravação é dizer foque no que te faz bem. Por mais difícil que seja abrir mão um do que você já conhece, mas te faz, te incomoda, Foque no que te faz bem. Essas derivações, esses processos são extremamente delicados. É uma série de sistemas que foram formalizados, mas são formas restritivas, limitantes, com conjuntos de regras, com foco em Processos dissociativos, contextos que castram a liberdade do indivíduo. Com essa alternativa a uma nova possibilidade, é muito importante se basear no que é bom, para o indivíduo. E não é porque existe uma escola, uma instituição ou um lugar que fala de um determinado jeito. Não. É focar no que é bom para si. Vou definir quais características são importantes e acreditar nessas características. Com isso, nós teremos uma tipologia de características e um, um fundamento temático para a interação do indivíduo e vamos ir com calma e com isso iremos reescrever o próprio sistema pessoal quando tu diz características são características do ser? do ser características próprias Então, ele escolhe aquelas que ele se sente melhor em representar. Justo. Ele já se sente melhor com aquelas características. A escolha é dele, mas ele também tem o um padrão de confirmação através de suas sensações e sentimentos. Com isso, ele vai redefinir as prioridades que vai reescrever o sistema de operações dentro do seu subconsciente e se basear em uma linguagem de ações, favorecendo uma programação favorável, reduzindo bugs, reduzindo conflitos de ideias, crenças, histórias e traumas. E antes tu tinhas mencionado que não tem como alguém retroceder né no processo. Sim. Sim. Porque na evolução não tem como retroceder. Não, não é concordo, mas é Eu concordo, mas é uma ligação delicada. Porque senão a gente vai dizer que as nossas ideias são a evolução. E não é bem assim. Eu ah, uhum. não estou te corrigindo tá? Eu só estou tomando não, cuidado Não tem problema Corrigir também Mas você não errou uhum. Então a, as nossas ideias Elas não são O correto, o adequado O, o, o, o a único caminho Não Mas a partir do momento que o ser foca Em seus padrões Inevitavelmente ele vai ter Conflitos com sistemas fechados padronizados para todos os seres, porque cada ser é único. É uma normalização de um padrão ah, único do ser indo contra uma normatização ah, constituinte do ecossistema. A normatização reprime esses elementos únicos do ser e gera um processo de termos fechados. Termos desses tratos que são criados de maneira indireta por meio ah, de, uma, de um processo de formalidades, de crenças ah, geradas por por gerações e gerações. E com isso, o ser, ele, a partir do momento que ele sai do processo de normatização e passa a uma, um conceito de normalização e adaptação dos seus próprios interesses e características ao seu ambiente pessoal, ele passa para um sistema de ordem baseado no que é normalidade para ele. mas ele deixa de ser um, um sistema dependente, para um sistema independente com um processo baseado em igualdade proposicional. A posição do ser se baseia em proposições, em premissas e direitos com características humanas. Características essas que dão condição para o ser humano ser quem ele é. Características naturais e não conceitos antinaturais que fundamentam qualquer padrão de normatização. Lembrando que a leis, regras, direitos já desenvolvidos pelo, pela humanidade são normais. Eles não vão contra qualquer liberdade do indivíduo. Eles garantem a saúde da sociedade. E a habilidade chamada sociedade reconhece isso como normal. E é normal para qualquer ser humano prezar pela segurança e a saciedade de seus, seus desejos e suas necessidades. A normatização que nós estamos dizendo é a normatização de Uh, regras e lógicas crenças e lógicas e como que alguém consegue saber o que, que é lógico e o que, que é ilógico? O um sistema baseado em raças nós temos diversos diversas características dos seres humanos baseado em sua, no seu local, clima E isso não difere o ser humano de um ser humano, não é? Sim. Porém, qualquer sistema que classifica conjuntos de características dividindo em raças é um sistema racista, não é? Sim. Independente de você uh, ter um processo racista de racismo dissociativo ou um processo apenas para estabelecer um conjunto de características. Você é racista, é um ponto. Você está discriminando raças. Sim. Então, uh, isso é um processo ilógico quando usado para definir características morais ou éticas. Sendo que você está definindo características físicas, fatores físicos. É então, toda a linguagem que não propõe uma premissa funcional, não tem lógica. Pobre é burro. Isso é uma frase ilógica. Nenhum ser que começa de baixo alcança a riqueza com liberdade e umbridade. Isso é uma outra alegação ilógica. Se essa pessoa que nunca teve acesso a coisas boas, ter acesso a coisas boas, ela vai destruir. Isso é, isso é uma afirmação totalmente ilógica. É um processo preconceituoso. É que eu tenho a sensação, e daí sou eu, e eu posso estar errado, mas que quando uma pessoa já consegue perceber por si própria que racismo é ruim, que o racismo não é uma pessoa falando mal de outra raça, mas é, é, é algo que existe estruturalmente, que não, não trata os seres com as mesmas condições... E, e nega o acesso a alguns direitos básicos por, por questões que são ilógicas, mas quando... Eu tenho a sensação de que quando alguém já consegue entender isso dessa forma, ele já tem condições de fazer esse exercício de, de analisar a lógica das premissas e não. Mas... Então, esse, pateado... Oi? esse primeiro, essa primeira ruptura, assim, desse, esse choque, um acordar e, e, para um ser que está lá imerso nessas normatizações, que está só reverberando aquilo que já foi passado para ele, que tem sido passado de gerações e gerações, parece que tem um estado onde... Tem, é, são dois estados diferentes, esse de estar tá só replicando algo que já foi absorvido para o estado, onde ele consegue perceber, essa consegue ter algum discernimento com relação ao que, que é uma premissa lógica e uma premissa lógica. Como que faz para sair de um estado para o outro? É uma pergunta muito boa, mas o primeiro estado já não existe mais. Então, quem é racista ou que. sabe que está sendo racista. sabe que está sendo racista. em sabe algum nível. que está. ele que pode tá... sim estar em uma automação. ele hum. pode sim estar replicando um padrão que ele já se habituou. mas ele sabe que é racismo. Ah, esse sistema de indução. De, do racismo, por exemplo, ou de qualquer outro padrão, é uma, uma tipologia ou é uma técnica de processamento que define a propriedades em sistemas de objetos, no caso o racismo, em interação simultânea. Então, o ser está ali interagindo no racismo, ele está replicando o racismo, ele está replicando preconceitos, mas ele, ele está incomodado em fazer aquilo. E mesmo estando habituado a fazer aquilo por uma condição familiar ou um conjunto cultural, social, ele não se sente bem fazendo aquilo. No passado nós dizíamos que ele tinha agonia em fazer aquilo. Agora ele tem ideias ou embrionário, um embrionário raciocínio quem diz que aquilo é ilógico, aquilo não faz sentido. Esse embrionário raciocínio vem como uma série de estímulos do ambiente, uma série de repressões do ambiente, que com o tempo vão evidenciando que aquela forma de agir só traz coisas ruins para ele, só traz experiências ruins para ele. E quase que em um processo de autoestima, de autoproteção, ele tende a mudar o seu comportamento. Estamos falando de indivíduos, né? Outro é. exemplo. Se você confrontar o racista com argumento lógico, ele tende a não te atacar mais. Daqui para frente. Tá, eu vou... Eu vou aceitar isso que tu está falando. Mas não sei, não. Parece que é assim, não. Não. Então, com um e... argumento lógico. Exemplo. Uh, imagine que o ser está sendo racista e você explica que o sufixo ismo é usado para descrever para descrever características. E as raças dividem características físicas e não morais. Determinar características morais com o um processo que define características físicas é burrice. O cérebro não vai é, te agredir verbalmente. Porque essa indução que você gerou gera um processo recursivo base, se baseando na falta, na insegurança que esse ser tem e usa o racismo para preencher. Mas sabe o que, que é chato? Paradoxal? Não, chato é que essas pessoas que estão em uma situação onde elas se, elas têm, como é que eu posso dizer? Elas se colocam em condições de, que onde as pessoas são racistas ou são classistas ou são machistas ou qualquer tipo de preconceito, é que... Isso não vai automaticamente, a partir do momento que ela começa a repensar, etc., isso não vai re recompensar os outros que sofreram por causa dessa estrutura, sabe? Sim. Isso é tipo, ah tá, os, quem é babaca vai ficando menos babaca com o tempo. Isso é só eu que estou falando, eu acho babaca. Vai ficando menos babaca com o tempo, enquanto isso, o resto da galera que está se quebrando do outro lado tem que ficar de boa. E usando argumentos super lógicos e mega estruturados, um babaca ser menos babaca. É isso? A vida do babaca já é um castigo. Mas eu não sou do setor da justiça, entende? Sim. Mas o processo de deixar de ser babaca não é um processo pacífico. É um processo difícil. E quanto mais babaca, mais duradouro é o processo. E quanto mais babaca e menos idiota o sistema, mais difícil é ser babaca. É, eu não estou, não estou dizendo que isso é uma... Justificativa Baseando na justiça ah, Das vítimas Mas é uma correção do ecossistema Uma autocorreção uma auto Do ecossistema O objetivo O nosso objetivo é corrigir o ecossistema Já A, a, a justiça E os danos que esses terceiros Estão gerando São danos históricos né? São danos Sim constitucionais a história do Orbi. aí eu não sei por uma incompetência minha como isso vai ser conduzido mas você não vai punir um ser que também é vítima você tem uma um processo uh, de correção uh, minimamente coerente com a situação. Então, tudo isso precisa ser analisado friamente, racionalmente, para proporcionar o princípio de dívida quando o ato é feito com consciência. O ato feito sem consciência, o ato feito por maldade, né? o ato feito por um, uma intenção de... Ah, dissociar, negar, machucar com consciência, aí sim gera ah, um débito. É como você, ah, para o ser entender que está estudando, é como ele destruir patrimônio público. Ele tem que restituir o dano. Agora, como isso será feito, é, é, eu preciso chamar alguém mais competente. É que não, eu nem, não falo num sentido punitivo de que tem que punir alguém que está se comportando dessa forma, mas que para quem está sofrendo com essa estrutura, é, é complicado tá sofrendo, tendo que administrar, já está numa situação que é mais tende a ser mais vulnerável, não todos, é claro, mas é, é, é, existem inúmeras estatísticas que mostram o quão desigual é esse sistema, ah, e, e, e daí o ser ainda tem que ficar de boa, dar um jeito de arrumar argumentos lógicos e ficar tranquilão. Pra, então, é, eu, eu não sei, eu acho que Eu concordo. Eu concordo, mas ele não precisa. Esse material é para quem deseja entender o sistema. Tá bom. É, então, ah. é para quem deseja entender o sistema. Uhum. Esse ser que está naquela posição, ele já vai usar argumentos lógicos automaticamente. Sim. Ele já vai questionar a vulnerabilidade do agressor automaticamente. Do jeito dele. Não precisa nem usar essa linguagem. Até por isso que eu tomei cuidado de dizer que isso aqui não é a solução como um único modelo de interação. Uhum. É um estudo do, da estrutura em prol de gerar consciência e essa consciência vai reverberar em conjunto com outras alterações e downloads do próprio ecossistema como um todo. Mas vai ser bem natural você passar a ver seres expondo outros seres ao ridículo com seus comportamentos incoerentes. E, e não é... de caso pensado. Eu estou falando de processos ah, naturais. E aí, conforme essas ideias de racismo, machismo, tudo quanto é tipo de preconceito, é, for perdendo a representação, elas não têm mais Força. efetividade. Sim. E a crise do sistema socioeconômico, a, a clareza da não funcionalidade da falta como meio de valor, tudo isso vai alterando o sistema de, do grande para o pequeno. Fica claro para todo mundo que não é o sistema racional. Como hoje em dia, vários estudos já estão sendo feitos sobre o estímulo econômico que o governo brasileiro está fazendo e o quanto isso está ah, gerando ah, outros tipos de comportamentos econômicos no próprio país. A independência econômica será um novo tópico a ser discutido pelos pensadores e percebido pelas massas. E a partir do momento que os seres se tornam mais independentes nessa representação do que é realmente bom para eles essas é, essas ideias e essas expressões por estar em autenticidade em paz de espírito elas vão tomando mais força e daí é assim que a gente consegue ir substituindo o sistema vigente com de boas É, ah. infelizmente não será tão de boas como tá sendo tá sendo difícil mas a tendência é que seja cada vez mais de boas, como a história já mostra. Uhum. Outras pandemias foram extremamente mais destrutivas, outros episódios na história humana foram extremamente mais destrutivos e hoje a globalização e o acesso à informação está trazendo uma mobilização social e uma compreensão dos padrões que nunca, nunca antes houve. Uhum. Eu tenho essa tendência a ver o lado bom das coisas até... até peço escusas, né? Eu não estou tentando diminuir a crise ou a dificuldade. Não, é, eu não, eu não acho que estava. É só porque, quando a gente fala em tendências e as coisas, como as coisas vão se desenrolar mais para frente, é muito legal, mas se agora elas estão complicadas, agora. É, é, às vezes fica é difícil criar um distanciamento para pensar em, no longo prazo. Sim, o intuito era descrever o processo no agora. Né? Uhum. Falar do futuro é inevitável como uma projeção desse agora né? para justificar as etapas da equação. Né? Uhum. Então, hoje é difícil porque há uma grande tendência à manutenção do preconceito, como foi argumentado se baseando nas motivações dos seres em gerarem essa quarentena e sustentarem isso, tá? uhum. Então, toda a estrutura, ela balança, e é uma grande tentativa de manter as coisas como eram antes, mas assim como é falado para um indivíduo, o sistema de ruptura começa e ele não volta atrás. Sim. Então, para o ser que está com dificuldade, está nos ouvindo, está em, em, ah, em medo, em pânico, está passando por, por, por dificuldades financeiras e está buscando informações, buscando ajuda, pode entrar aqui em contato com o menino. Ele oferece essa, essa, esse, esse, esse suporte, essa ajuda, e nós também. E faremos tudo o que está ao nosso alcance para, para contribuir com todos que busquem auxílio. Sim. É o que tem mais pesado para sexta-noite, não é? um pouquinho. Te chamaram pra... A semana toda é áudio tranquilo. Aí na sexta chama você pro áudio treino. Nem, nem avisa o que é. eu já vi assim, tipo, Já áudio. chega falando do chega. problema. É. O Tranca Rua disse uh, no início de Rio, né? Ah, você está bem? Aí eu disse sim, estou bem, você está bem, mas as coisas não tão boas. Aí ele já começou a rir, porque ele já sabia. Ele não estava rindo da situação, ele estava rindo de você. Como é mal educado? Não, tranquinha, tranquinha é Ele pode. Ele pode. Pode. Tudo bem, tudo bem. Deve ser por isso que ele faz, né? Ele pode? Deve ser, deve ser. É isso. É, fica o nosso carinho. Ah, gostaria de dizer também que para nós também não é fácil. O problema ele é sistêmico, o problema ele é multidimensional. Nós estamos trabalhando, mas não passamos por a mesma dificuldade com relação à falta. Mas a dificuldade organizacional e a dificuldade do trabalho é enorme. Nós não estamos reclamando, só estamos dizendo que estamos no mesmo barco. Estamos Sim. na mesma situação e trabalhando, trabalhando para o menor, para o melhor. Porque, uhum. senão fica parecendo que a gente está bem nas nossas suítes multidimensionais, vindo aqui, falando do sistema errado. Muito pelo contrário. Nós... Como dizem os humanos, nós trabalhamos dia e noite para entregar o, o resultado. Sim. Tá bem? É que tem uma diferença entre explicar o funcionamento das coisas e, e propor uma solução, né? Sim. É, a... Para propor a solução, é importante que os agentes do sistema compreendam o funcionamento das coisas. Sim. Não te cortei. Não, e daí tu tava. Tu, tu tinha falado antes que. Tava explicando o funcionamento dessa. dessa sistemática, assim. Sim. E, e daí eu já cheguei, tipo, ah, você quer? Porque. Não, vezes, não é não disse que... isso, só. Eu disse que, que você, busca, você busca a solução como alguém que está com problema. Isso é absolutamente normal. Eu só, que eu só disse a, a intenção da conversa. né Propor uma lógica intuicionista a um processo baseado em tipos e baseado em coindução, a, evidenciando a, o problema... Uh, sistêmico da própria falta e seus e suas derivadas, né? uhum. uh, Eu no teu lugar não deixaria nem eu concluir a frase, eu já teria questionado para você para eu dar informações uh, produtivas, né? Informações Sim. produtivas para solução a, a, a prazo imediato nem né? a curto prazo. Beleza. Eu agradeço, agradeço Eu a gentileza, agradeço a paciência, por me ouvir tanto tempo. Eu agradeço a disponibilidade. Sim, ah, nossa foi, foi um prazer conversar com você de novo. Valeu, Fica com Luiz. Deus e tchau. Tu também, tá tchau.